Então, bora lá. É, cento. E cinquenta. Sobre a senhora, e dividido por seis. Quinze. Uhum. Então, 6 para chegar em 15 são 12. Aí fica 12. Porque a senhora bonita, você imagina 2 vezes 6 é 12. mais uh, Menos. 2 para 5, 3. Ah, mas é isso que eu escuto. menos 1 zero. Que eu saiba 0. Fica 30. É que de 6 vezes 5, 30. que você 30 menos 30. Zero. Então lá, né? com É. E ainda assim pelo O que você está falando? Mas, senhora, queixa. Se as pessoas continuam falando sobre isso, e... é, é evidente para qualquer 50. É um. E, não, Kyla. De onde você tirou isso? Eu mesmo já vi várias vezes a forma como ele olha para as formas que a senhora nos está vendo. Sem contar os vários. Cento e cinquenta. Eu desconheço isso. Desconhece porque a senhora só tem D... é de ah, é. D... eu e somos amigos, nós sempre nos demos muito bem. É só isso, da, parte da senhora, seis, igual. A mulher que ama, ainda que sabendo que ela jamais vai ele Que não é? Igual a 25. Bom, eu preciso ir. Colégio de casa que E. Agora 25 ti ti ti Cinquenta Dividido por 6 igual a 25. Right, e right. é usando